E aí galera, vocês estão bem? Porque eu toda daí, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. E no vídeo de hoje, eu trago aqui com vocês um vídeo falando sobre a série de Benés que nunca existiu. Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então, galera, pra quem não sabe, eu tô falando aqui da série Ben 10 Aliens Unleashed. Que essa série vem de um vídeo aí no YouTube bastante conhecido, tipo, eu lembro de eu ter assistido esse vídeo na infância, e muita gente viu, muita gente mesmo assistiu esse vídeo, porque é um vídeo marcante, nostálgico, que mostra alienígenas do Ben 10000 Tantos alienígenas oficiais, só que num redesign do Ben 10000 nas versões adultas deles, e também novos alienígenas. E isso é legal quando a gente é criança, a gente imagina, ah, como seria usar isso no futuro, galera, uma coisa que a gente mais queria na infância, convenhamos todos os fãs de Ben 10 queriam isso uma série do Ben 10.000, aí vendo isso aqui, a gente dizia, caraca véio, vai ter mesmo, vai ser oficial, entendeu? Porque, cara, esse vídeo aqui é da época de Força Alienígena 2009, sabe? Faz muito tempo esse vídeo, ainda ia ter supremacia, né? o universo estava longe de acontecer Tem muita coisa que a gente não sabia eu lembrei abrindo no começo então ela é legal saber que tinha esse tipo de vídeo naquela época para a gente especular se o que poderia acontecer no futuro. Aí, com certeza, muita gente se iludiu achando que os aliens novos que apareceu aí iam aparecer na série. Infelizmente não apareceram Só que na Mino, galera, vocês podem ter certeza que Vários desses aliens aqui, eles existem lá Com vibes diferentes, com poderes, de certa forma, também diferentes E a gente vai comentar aqui sobre eles, galera Eu acho interessante nesse vídeo aqui É porque mostra os aliens com o símbolo do Omnitrix Em lugares aleatórios, lugares profissionais Não no centro do peito, mas... Em outros lugares do corpo, e também o símbolo do Omnitrix era verde. Isso é interessante, por causa que na época a gente não tinha a explicação do Sap Celestial, porque ainda não tinha lançado o Omniverse. É para explicar aquela questão lá: ah, o símbolo era branco, aí ficou verde. Mas assim, a questão do posicionamento, isso aí deve ser por causa que, mesmo que seja na época de Força Alienígena, tem a confirmação do Dawn que o símbolo do Omnitrix é para estar tá centralizado no peito, essa é a maneira correta. Mas talvez o, o cara não tinha acesso a essa informação, por causa que não é que nem hoje, que hoje é mais acessível, né? Você conseguisse de informação através da Band 10 Planet, só que naquela época, como era assim mais no comecinho e tudo, não era tão comum ter acesso a essa informação, ele talvez não soubesse, tá entendendo? Então ele colocou ali para ser como se fosse até em um universo mesmo, né? Que mostra ali que tem os de Simulantrix em lugares aleatórios para ser lugares estratégicos para determinado alienígena, sabe? Aqui eu acredito que seja do mesmo jeito. Mas, se você quiser um vídeo onde eu explico sobre a questão do símbolo Nitrix estar tá verde e antes era branco, eu tenho um vídeo aí no caso só explicando sobre isso. Se você não viu, clica aí para entender melhor. E também eu vou recomendar um outro vídeo que é falando sobre todos os retcons de Ben 10 É né? porque isso do símbolo matrix, tanto do posicionamento quanto da cor, mudar, é um retcon, aquela, aquela coisa, né? Que ah, antes era de um jeito, aí depois ficou de outro. Porque os desenvolvedores mudaram a Lore sabe explica esse assunto nesse vídeo aqui se você não viu clica aí no card mas enfim galera vamos comentar sobre os alienígenas desse vídeo tanto os oficiais com seus redesigns quanto os alienígenas que foram criados a partir desse vídeo Beleza então vamos lá bom temos aí o Beixa, aqui eu achei legal ele assim nessa posição que ele tá e também você nota que ele é baseado né na verdade todos os aliens assim oficiais que tem o visual deles do futuro do Ben mil. Aqui nesse vídeo eles aparecem com um visual parecido. Algumas diferenças aqui ali. Por exemplo, no caso do Bestia. Ele parece muito com o beijo do Ben mil, Só que ele não tem a cauda. Você vê aí na imagem que não mostra a cauda. Também no caso do Chama. Que nessa versão aqui ele tá com aquele sombreado negro. Que a gente sabe que no clássico não tinha. Ele era todo vermelhão. Na própria versão do Ben mil tá vermelhão. Já aqui não. Tá mais um visual de UAF mesmo. E também ele mostra alguns aliens que... São oficiais, só que não apareceram na série com o visual do Ben 10.000, como o Ultra-T, que a gente nota que ele tá bem diferentão. Eu achei legal esse novo estilo aí que ele tá, tipo, mantendo a essência original dele, só que com uma vibe diferente, até o formato dele assim é diferente do que a gente tá acostumado. Os Pós-Selvagem, que você vê que as pás aqui do ombro dele, que a gente sabe que são olhos confirmados pelo Thomas Perks, estão verdes. Ou seja, galera, o cara em 2009 sabia que aquilo ali nos ombros do Super Selvagem eram olhos e o Derek G. White, não, meu Deus do céu, né, coitado dos Super Selvagem do Universo que acabou perdendo seus olhos extras por causa desse vacilo do Derek. Também gostei do visual do Blitzwolf, né, que ele ganhou um traje assim mais diferenciado, bem melhor do que o traje dele do clássico, né, não dizendo que ele é ruim, mas esse aqui ficou bem melhor, eu gostei mais. O fantasmático também tá muito da hora desse jeito aí. Que ele tá como se fossem as cores invertidas, É né? Por causa que ele tá preto e tem as linhas ali brancas. Eu achei que ele ficou muito da hora nesse visual. O massa cinzenta aí, que ele tá parecendo com o Azimuth por causa dessas barbiche, né? Tem ali o traje que também mudou bastante. Parece que o, os braços dele estão um pouco mais grossos, algo assim. Mas eu acho legal, faz sentido ele parecer com o Azimuth. Também tem alguns áreas de força alienígena nesse, nesse vídeo. Até o Alien X apareceu aí. Que é legal que você nota assim, que tem uma diferença por causa que ele não tem aqueles contraste branco. Não, ele tem um contraste cinza que parece com o Alien X da versão do Albido que o Derek fez. Tem essa semelhança aí. Mas galera, o que eu achei mais da hora foi o Atômico, né? Porque na época não tinha o visual do Atômico de Omniverse. E mano, esse visual aí é bem conhecido. Muita gente sabe da existência dessa fanart. Porque é um atômico assim mais esquelético e cara. Eu realmente queria que tivesse isso na série, sabe? O Atom que a gente conhece é bom? É, mas esse aqui, mano do céu, que Atom com massa É tão massa que até na lore aí de Five Years Letters ele aparece desse jeito aí A aparência dele é mais esquelética mesmo então, é muito legal. Bom, mas agora vamos para o que vocês querem ver que eu sei, que é os fanares, né, galera? Temos aí o Badaboom, que... E, e, todos esses fanares aqui, eles estão na mini, galera. Pode ter certeza que eles estão lá na mini com lords diferentes, com poderes diferentes. assim, o Badaboom aqui, ele é um alien de explosão. Ele pode disparar projetos explosivos, mini booms, e criar grandes explosões, que é o significado do nome dele. Então, temos o Black Ice, que eu acho legal, galera. caso é assim, você pesquisar Ben 10 Black Ice... No Google vai aparecer o Punho de Cristal Porque o nome originalmente dele era Black Ice Por algum motivo é um mistério aí, sabe? Mudou o nome dele de Black Ice para Crystal Fist A né? Aí não tem informação, o 10 Planet não marca isso Por que mudou o nome Mas é interessante saber que o daquela época de 2009 era Black Ice e hoje em dia a gente tem a versão do diamante do Kevin Que já se chamou de Black Eyes, porém o nome mudou Então temos aí o Blocker que na amino ele tem uns poderes interessantes Que é basicamente assim, que ele pode bloquear qualquer ataque Sendo físico especial, ele pode bloquear qualquer ataque É uma classe assim, muito interessante, porque ele é um homem bastante defensivo nesse quesito então, Se a gente for analisar por um todo tem que pensar o Creeper, que, cara, o Creeper é interessante por causa que a gente já só se logo o Creeper do Minecraft, né? A gente precisa ah, ele tem poderes explosivos. Só que como já tem o um Badabum, aí tem tipo, que de ter dois aliens de explosão, a não ser que ele tivesse poderes, assim, diferentes, de explosão só que diferentes. E lembrando que o Creeper, ele é um alien que tem lá no m Omnicraft, né? Que é a série do Gabriel Cunha, ele apareceu lá nos episódios. Eu até reagir aqui no canal, se vocês quiserem ver eu reagindo, vou deixar... A playlist aí no card, beleza? Galera, outra aqui que eu esqueci de falar É o Iden Que o Iden aí no, nesse vídeo Ele tá com uma aparência assim mais adolescente Que eu acho legal, né? Tipo, ah, o Iden que a gente conhece Ele tem um aspecto mais de criança Até quando o Ben é adolescente é o universo Ele tem um aspecto de criança Só que aí quando ele cresce e vira adulto Ele fica com uma aparência assim mais de adolescente, né? E isso é legal Mesmo que tiraria a personalidade dele, né? Porque ele é baseado em animania, que Aí tem toda aquela personalidade doidona E aqui ele não teria mais Mas tudo bem, é assim mesmo, né? Quando a gente amadurece, a gente muda um pouco assim, a personalidade é normal. Temos aí também o Gasket, que, cara, ele tem uma aparência muito legal, um dos, dos fanarys aí que eu achei design mais da hora. E, assim, um cara chamado Mart ele fez uma fanart desse fanart, ele imaginou ele como se tivesse poder de fumaça, ou seja, ele é um robozão com poderes de manipular fumaça, assim, se ele usa esse gás que ele libera contra os inimigos, e até ele pode manipular as propriedades, fazendo com que ele baixe a temperatura para mais quente e mais fria do ambiente. Eu achei ele bastante interessante, tanto no quesito de design como em poderes. O Joker dispensa apresentações, mas eu acho legal que vários outros artistas tiveram Outras interpretações do Joker Tem um monte de fanart aí do Joker Mas assim, a gente conhece aqui no canal O Joker da Amino Se você quiser saber mais sobre ele, tem uns vídeos aí eu Vou deixar aí no cartão, se que vocês quiserem saber Do Joker, beleza? Mas ele aí Nessa fanart da, na sua versão Aqui na Amino, é considerado o Joker E Luzete. E bem pessoal, estranho um vídeo que fala do Joker Sem o Joker interagindo aqui No canal, mas mesmo sem estar presente Ele me mandou dizer Que está fazendo uma viagem em busca de comer a sua o magnitude seria mais um alien de magnetismo assim como o estrela polar namino ele tem os poderes de que ele pode usar os poderes magnéticos ele num grau muito elevado muito cabuloso o mega shark ele é um alien tão da hora que até mesmo o rise Moon fez uma versão dele aí Omniverse, universo que ele nessa versão seria o segundo maior alien só depois do gigante ser né? teria, treinando uma baleia azul teria uma força enorme uma velocidade muito alto assim na água e obviamente ele é baseado aí no megalodonte né galera o Muscleman tem um nome muito né Homem Músculo mas os poderes são óbvios né o poderes elas aos próprios músculos modelar o músculo eu lembrei muito daquele vilão lá que aparece em Boku no rio não vou lembrar o nome agora mas ele vai estar aparecendo aí na tela a gente também tem um overflow mano muito legal que pelo menos o nome se manteve para um área oficial que no caso do Enxurrada então, um área oficial aí do Reboot, que tem o mesmo nome desse alien, só que a Lore é diferente, né? porque no caso dele, ele é mais um alien baseado no Ameaça 4, no visual dele, diferente do alien mostrado nesse vídeo, que ele é todo uma água, assim, ambulante, ele poderia se modelar, tipo o gosma faz, né, tem a maneabilidade do seu corpo, só que esse alien aqui faria com a água, né, faria com o seu corpo, Aquático, líquido. Mas falando em água aí, galera, o aquático também é outro que tem o um visual muito da hora. É, tipo, essa parte da mandíbula dele ser preta, assim, eu gostei muito. Com certeza ele ficou mais da hora dessa versão aí. E infelizmente, galera, até mesmo no futuro ele não ganha um respirador. Pelo amor de Deus, nem o B-1000 colocou um respirador nesse bicho. O Rock Hard, que... Você nota logo pela aparência dele, que ele é um alien de força bruta e tem resistência, é um alien parrudão que tanca as coisas E o Heise Grimm até fez uma versão de um universo dele, eu acho legal né, que o, que o cara faz uma versão assim pra ele imaginar como seria Esses aliens se ele tivesse, fossem aliens novos aí em um universo, aí a aparência dele fica muito mais brutal, bem mais da hora ele assim O Skort, ele é um alien de fogo, meio que já tem o chamas, tem mas mesmo assim, galera, você vê que ele tem uma aparência legal. É um dos fanais aqui que tem uma aparência mais da hora, mesmo tendo um poder repetido. Tipo, obviamente, ele poderia usar os poderes de fogo dele de milhares de vezes diferente do que o chama. Não é obrigado a ser do mesmo jeito. E diferente do chama, ele tem uma coisa que nele é bom e do chama não, porque ele é careca. Só que ele, ele, nele fica legal. O chama careca, não, pelo amor de Deus, é chama careca é muito feio. Aí, também temos o extenso, que ele é um que tem uns poderes muito interessantes que é basicamente ele tem uma insectomancia, sabe? É basicamente o chino de Naruto. Ele faz isso e tem meio é que o Clense. Aqui o ele não é só inseto não, né, galera? Confirmado aí que ele, também pode, que ele também pode manipular outros animais. Só não foi mostrado. Na série é mostrado mais inseto por causa que ele tem um apego maior aos insetos. Confirmado aí pelo deck. Também temos aí um alien que ele é todo elástico, que é o Strike Nick. Basicamente é isso. Ele tem a capacidade de esticar todo o corpo dele. Também temos aí o Teleportal. Que, cara, finalmente temos aí um alien que... O poder dele é focado nisso, em teletransportar, porque a gente não tem um alien fixo para isso. Se Ben 10 tivesse, ia ser muito da hora. É né? Porque esse é um poder que não é muito explorado em Ben 10 na franquia no geral. E então ó, parece legal, né? tem duas caldas aí. parece o Tails. Eu gostei dele. Eu acho que daria para explorar ele de uma maneira legal, sabe? Tendo a criatividade certa. E os poderes adequados, juntamente com um design legal, dá para fazer um bom alien para a série de Ben 10. Então, é isso, galera. Comenta aí qual desses vocês gostariam mesmo que tivesse aparecido na franquia e alguma das quatro séries, ou numa série de Ben 10.000 que poderia ter existido. Se vocês gostaram dos redes dos aliens antigos, como o do Atômico, que eu comentei aqui. comentar aí se você assistiu esse vídeo, no qual eu mostrei esses aliens na infância, se você nunca tinha conhecido, nunca tinha chegado a ver. Coloca aí nos comentários, galera. Então, é isso. Deixa aquele like, se inscreve no canal, se inscreva, seja membro, ativa o sininho, falou e... Tchau!